Esse, trazer esse ponto Opa É, que é esse cara, velho Valeu, é. um chamada no banho Vou te dar meu telefone pra compartilhar no Google Maps minha localização. Daí, quando eu quando estiver perto, aí eu só vou mandar meu irmão de safado. Meu Deus do céu. Batiste sai de healer também? Ele cura 60 por granada. Não, Batiste é. esqueci que ele existe. Ele é meio healer. Merda, tava muito em desvantagem nessa posição. Eu nunca joguei de Batiste. Uh, obrigado Batiste. Uh, ele é legal de se jogar até. Eu, eu fico com um pouquinho de agonia do.. do. do tiro dele sair 3, tipo ser um burst, né? Mas.. de resto. Que é de boa. Ah, velho. Que time aleatório deles, ó. É. Os amigos sempre ficam sendo horrível contra Mercy. Ele acha que é um boneco que ele recompensa por ser um acéfalo e ensina costumes ruins. Ixi, como assim? Mercy? E por que não entendi? Que tipo de costume ruim? vou morrer. Cara, what the fuck? Como que eu dei um HS na Ashe e não matei? Não tava 100% carregado, tenho certeza? Depois, ó, dei duas flechas no, no soldado, um HS e não matou. Eu não serei derrotado. Credo, Kanashi. Cara, eu tô morrendo demais agora, muito ruim. <risos> Relaxa. Tem uma diva deles? Caralho! Eita meu Deus! Você pode estar em qualquer posicionamento, é só você pegar shift e você consegue. Você não precisa de mira 90% das vezes, faz sentido. E dá, você me deixa pra morrer com a Diva. Ah é? Não reparei. recompensa você desfazendo fixos time inimigo com o resto. Ah! Justo, justo. É, eu nunca gostei de jogar de Mercy. Mas é mais porque ela fica passivona atrás da parede fazendo nada. Rapaz. Eu matei o time inteiro deles. <risos> Exceto é a dívida. E acho que isso é mimimi. Justo. Você pode achar que é mimimi. Mas que é chato jogar com e é. Merda. Esse também acho que, não, que ela não cura bem. ela é side healer. Que até, com o Lúcio cura, até um Lúcio cura mais. Difícil. Um Lúcio curar mais que Mercy, eu acho. Tem que ser um, um time... Um Lúcio muito bem coordenado com o time. Mas... Uma Mercy bem coordenada com o time também cura bastante. <risos> então... Não é impossível, né? O Lúcio ele tem uma boa capacidade de healar, sim. Mas ele, em muitas estratégias, ele... Ele dá muita possibilidade pro time, se ele souber usar o speed dele. Então, nos momentos certos, né? Meu Deus, o que soldado tá fazendo ali, velho? Aleatório total. eu gosto. Quanto hate em cima de personagem fictício, gente. É, mas é normal. Não é o personagem... Não é hate do personagem, é hate da pessoa que, que usa o personagem pra... para alguma prática específica. Né? Pra, pra jogar o competitivo, né? Ah, e tem a questão toda estratégica. Ah, no Overwatch tem hate em cima de personagem também, tipo... Eu odeio a metra por um único motivo. Ela... Ela tem muito cara de chata. E eu também odeio ela porque a, oh, a habilidade dela é um saco. Pô, ele lutou, velho. São meus amigos, não é? <risos> Amei, continue. <risos> Boa. É, ele cura por e pode curar mais de uma pessoa ao mesmo tempo o jogo inteiro. É verdade, é verdade. Bom argumento. Mas é por isso mesmo que precisa ser coordenada com o time. Por exemplo, o time joga. Quantas pessoas dentro da. Da área de cura dele, né? Minha única crítica contra a Mercy é que ela é um personagem com cap de habilidade baixa. Sim, sim. Sinto muito limitado com o bom para facilitar de Mercy. Faz, de Faz sentido. Dia. Pois é, muito hit pra um personagem tão linda. E calma neta! <risos> Obrigado pelo resgate na Bora, mas se meta depois. Então... dragão. Um dragão. Um dragão. Merda! Achei ela bonita, mas o jeito que estão falando fica com dó. A Mercy, ela é bonita, pô. Ela é muito linda. O problema dela não é beleza, o problema dela é.. É ser chato jogar com ela mesmo. Eita Pressão minha? Ou o Reinhardt Ele parou de... de ele fechou o escudo pra dar um Um negocinho de fogo nos outros que A dublagem de Overwatch é incrível, concordo Excelente em todas as línguas Na minha opinião, ela é um ótimo personagem Pra gente que nunca jogou FPS E é um personagem muito acessível Sim, sim é, pra quem nunca jogou FPS... Simetra... Personagens que... Que tem um kit que, que você consegue atacar sem necessariamente mirar na pessoa. Se bem que a Simetra foi modificada, né? Moira. Moira acho que tá mais próximo disso hoje em dia. Toma, Moira. Uh, personagens que tem um tiro que, que é projétil, né? Lento, tipo Lúcio também... Se você atirar mais ou menos, você já pode acertar e tal. Junk Ô oh, louco. Vendo, no, no, na mandíbula de novo. Eu comecei a jogar demais porque eu senti que ela parecia muito com o médico de TF2. Sim, com certeza baseado no médico. Muita coisa do... O gênero, né? O gênero do do, do jogo é criado pelo TF. Perfeito pra mim. Era main magic em TF2. Olha lá, tá vendo? Massa. Que direito de resto morreu logo em seguida. Padrão. É, aqui, aqui fodeu. Eu não sei nem como que a gente não conseguiu vencer. Eu acho... Eu tenho uma teoria de qual foi o problema. Mas eu não vou falar. O problema foi... Sim, eu vou falar, foda-se. Aquela ult da Zara ali que acertou todo mundo, mas a gente não conseguiu matar ninguém.